Essa é a, a forma que está sendo feita oh, essa, nova, essa nova mídia, a, a, aliás, a velha mídia do novo governo Lula, entende? Então, eles deram 60 dias, 60 dias, viu? E agora já mudou completamente o humor de todos os canais, de todas as... a, a, a grande imprensa. A Folha de São Paulo é, é, é claro, né? O que aconteceu? É baixaram uma, o centralismo ali, falaram, é pau no governo e vamos para cima, né? A CNN é que agora a CNN voltou com a ideia de que não tem, tem emendas secretas no governo. Ontem eu tive que advertir, eu fiz um debate na CNN e tinha uma chamada embaixo assim: PT usa emendas secretas. Eu falei: peraí, aí. Quem botou essa manchete aqui? Isso é uma mentira". Falei no ar: "Isso é uma mentira". Aí a apresentadora falou: "Não fui eu, não fui eu" debater com a mídia, Exato. nós temos que debater com a mídia, não adianta a gente também dar uma entrevista e achar que pô, o debatedor, o moderador é moderado, não, às vezes o moderador vem para cima de você, né? então eu acho que a gente tem que qualificar muito o debate, né? a gente vai ter que prestar mais atenção naquilo que a gente está pondo, propondo, né? para de fato a gente fazer um debate aqui de qualidade, porque quando a gente entra no debate real e aponta elementos fortes, elementos concretos, a gente derrota eles no debate. Então, é, é, todo o jogo deles, né, jogo baixo, jogo sujo, a gente vai ganhar exatamente mostrando a realidade.